Fala jogador, tudo bem com você meu amigo? Como é que vão as coisas por aí? Muito bem, vamos falar aqui sobre um assunto muito legal que apareceu aí nas redes sociais uh, A gente vai falar sobre a Activision Activision, a gente sabe que é, tem muita coisa que talvez você não concorde, que eu também não concorde com ela Mas ela tá vindo aí para fazer um sistema interessante de anti-cheating para... Uh, os jogos, né? Eu falo para os jogos porque eu acredito que se esse sistema que ela tá criando, né, especialmente se tratando ali do Harzone, né, que é basicamente o carro-chefe dela, aí, se der certo, né, se for bem implementado, se, se realmente surtir efeito, pode vir para outros jogos, né? A galera pode, as outras empresas aí podem fazer contrato com Activision. A gente sabe que. É, as empresas, é, mesmo que concorrentes trabalham juntas, né? Não existe concorrência é, dentro de do, do um do, do, do cenário de mercado macroeconômico aí uh, que é muito grande, né? Existe sim, é, geralmente, é duas empresas uh, aí disputando né? a clientela, mas a gente sabe que elas vendem muito, porque acaba que o... A, a demanda é, pelos jogos é muito maior do que a capacidade de produção deles, né? Então, a, acaba que eles trabalham em conjunto sim, né? Se você não entende é, isso de mercado, você acha que lá o, o Battlefield e, e o Call of Duty vão ser eternos rivais, provavelmente você está muito enganado, porque na verdade, é, na maioria dos casos aí, eles vão trabalhar ali é, de forma conjunta né eles vão trabalhar ali mais ou menos na mesma linha e a... pode até acontecer de uma empresa ali fornecer recursos para outra e vice-versa para que eles no todo possam ganhar as duas empresas possam ganhar mais né então isso acontece né é normal no, no, no negócio em qualquer negócio isso existe e os videogames não é diferente né mas Falando aqui do assunto desse vídeo, esse novo sistema de anti-cheating que a Activision se propôs a fazer por conta daquilo que estava acontecendo lá no Warzone, mano, a galera tava pirada, pirada, pirada nos, nos caras que estavam usando aí vários cheatings dentro do jogo, do jogo dela, para que a, a Activision tomasse uma posição, né, para que ela pudesse ali, de alguma forma... É, cercar é, esses cheats porque realmente o cheat ele, ele tira a experiência do outro, é igual o tio Ben falava né com grandes poderes tem grandes responsabilidades e acaba que quando você usa esse tipo de recurso você está é, basicamente tirando a experiência multiplayer da outra pessoa né você está tirando aquela experiência natural que ela teria com o jogo de ela poder crescer dentro do jogo, de ela poder melhorar suas habilidades, seu conhecimento dentro do jogo e assim poder se tornar um jogador melhor. Quando você coloca o cheating, você está eliminando qualquer possibilidade que ela tenha, porque basicamente você está indo contra as regras impostas pelo jogo, então você está burlando o sistema, né? você está fazendo aquilo que a outra pessoa jamais poderia fazer, né? mesmo se ela treinasse, mesmo se ela adquirisse conhecimento, mesmo... Qualquer é, recurso natural que ela tivesse à disposição, que ela usasse, se ela se tornasse o melhor jogador do mundo, muito provavelmente ela ainda não conseguiria bater de frente com o um cheater, né? Então o cheater está realmente tirando a experiência do outro. O que acontece com esse anti-cheating que a, que a Activision fez aí, né? Ela está colocando em, em dentro lá do seu jogo, é que... A partir de agora vai acontecer algo extremamente interessante que a gente precisa é, conversar e analisar bem. Eles estão não é, tirando a sua conta do servidor como era usualmente feito até agora. Né? Então você ia lá, usava o chint a sua conta era banida, mas você tinha todas as possibilidades de abrir uma outra conta com outro nick. Claro que isso é meio trabalhoso, começar de novo eu sei que é trabalhoso né às vezes o cara não vai querer mas o cara tinha toda a possibilidade de abrir outras contas para continuar fazendo a mesma coisa né agora esse anti-cheating ele trava o seu PC o seu hardware a sua máquina então a partir daquele momento não importa quantas contas você fizer naquele PC não vai funcionar vão estar todos banidos o seu computador ele vai estar tá todo banido, o seu console, o computador, seja lá o que for, ele vai estar tá banido, né? Então, é uma medida muito drástica, é muito drástica mesmo, eu acho. Na minha opinião, que ela vai um pouco além, né? Porque não sei até quando isso é totalmente justo, né? É claro que a gente tem um verdadeiro horror ao shit, né, cara? A gente, esse cara, esse cara que usa o shit, é, se a gente fosse colocar num parâmetro de sociedade, ele é basicamente um cara que vai contra as regras, um ladrão, um, algum criminoso, né? Mas aí quando você faz isso, você impede aquela máquina, né, de, de, de exercer aquele papel. E se o cara vender a máquina dele? Pô, o cara vai ver, vai estar tá lá tal, tá, vai vender a máquina dele, né? para outra pessoa. Aí outra pessoa que é um cara de boa, nunca mais vai poder jogar ali. Às vezes o cara comprou aquela máquina para poder jogar o jogo, né? Para poder jogar o Warzone. Aí o cara comprou a máquina tá banida, não vai poder. Olha que loucura. Então vai vai acontecer algumas coisas. No primeiro momento você pensa assim: "Pô, bom demais", né? Ótimo. Que esse cara que se foda. Mas quando você vai analisar o panorama geral da situação, as coisas que podem acontecer, as coisas que irão acontecer, né, um, um, assim, analisar mesmo. Não é olhar a notícia e falar, pô, bom demais, tchau. Não, é olhar a notícia, ver o que pode acontecer, as coisas boas, as coisas ruins. Nada na vida é totalmente bom e totalmente ruim. Então, sempre tem alguma coisa assim. Então, é, a partir desse momento, se isso se tornar a assim o padrão do mercado multiplayer a gente vai estar tá correndo um sério risco daqui para frente de por exemplo se você precisar ir lá no mercado de usados para comprar seus computadores principalmente aqui no Brasil que é é uma prática comum porque comprar o hardware novo é muito caro está muito caro né então se a gente partir para esse mercado de usados a gente vai sofrer com essas consequências também de poder pegar um, uma máquina que está, né, que tá banida e talvez você não vai, não vai ter a, a, a sapiência, né, a, a, a cognição de saber identificar uma máquina dessa. Então você pega lá, você simplesmente está banido. O vendedor vai falar, pô, não, tá vendido, já era e aí você se lascou, né? É um, é um mercado paralelo ao mercado normal, né? Então você não tem garantia, você não tem é, nota fiscal, praticamente nada, você, né, não tem nada, você comprou ali, pronto, já era. Então, fica essas coisas, né? Fica aí é, esses questionamentos para ver se realmente é bom. Num primeiro momento, para quem tá jogando o jogo ali, vai ser muito bom, mas ao longo do tempo, a gente pode ver aí que pode acontecer algumas coisas com as quais a gente não queria lidar, mas vai ter que lidar. Aí, tem que vir a Activision e fazer as contrapropostas, né? Tipo assim, o cara vendeu lá o recurso, você de alguma maneira, aí eu já não sei a Activision que tem que pensar nisso, eu não tenho que pensar, eu só tenho que colocar a minha opinião aqui e jogar a merda na mesa, né? <risos> Mas a Activision tem que vir com a contraproposta, e se o cara vendeu, eles dá um jeito lá de desbloquear esse PC o cara poder jogar no cara que não é um cheat, o cara normal, né? Mas a gente de qualquer forma, fica aí tanto feliz quanto apreensivo a longo prazo, né, de pensar nessas coisas e de ver o que que pode vir a surgir. Eu acredito que pode muito se tornar um padrão do mercado, porque a partir do momento que o Warzone conseguir limpar, né, o seu servidor de cheat, de desse tipo de coisa, aí talvez as outras empresas podem olhar a Activision como o assim, um case de sucesso, né? E aí eles podem tentar ou comprar esse recurso ou fazer igual, né? Então a gente fica aí nessa, nessa apreensão de, de como que serão esse tipo de coisa. Bom, de qualquer forma, no primeiro momento, é uma notícia super boa. É uma notícia muito legal que pode aí contribuir muito para a jogatina de todo mundo que gosta de jogar Warzone, né? E desde que melhore aí a, a experiência de quem está jogando sempre é válido e a gente deveria é, nesse caso em específico primeiros aqui dá o aplauso para a Activision que ela tá né se preocupando com esse tipo de coisa quando a empresa faz uma coisa boa pelo jogador a gente tem que aplaudir se for uma coisa ruim a gente vai detonar aqui beleza bom então é isso né a notícia foi essa fica esses questionamentos coloca nos comentários o que que você pensa a respeito desse tipo de sistema sendo implementado, se você concorda, discorda. Eu, na minha opinião, eu acho que deveria ser mais é, relativo. Né? Talvez é, dividir o servidor, salas com cheat, salas anti-cheat, e aí a arte tentar fazer esse manejo. Mas a gente sabe que o ser humano, ele sempre vai tender a fazer aquilo que é errado. Né? É sempre uma luta constante contra isso, mas o cheat ele, ele muitas das vezes também é uma experiência científica para o programador tentar ali é fazer alguma coisa né, eu, eu venho da programação também, então eu entendo que o cara queira fazer isso, nem que ele não, ele não precise usar, mas ele queira só fazer aquele cheat por uma questão científica mesmo, por aprendizagem, isso também é válido tá, é válido, mesmo que seja um cheat é válido, o conhecimento adquirido por, fazer, é, por quebrar algumas coisas, é um conhecimento que pode ser agregado em outras coisas no futuro. Então é válido sim, tá? Então é isso aí, um grande abraço para todo mundo e até mais!